Então me conta, a Brigitte Bardon veio pra cá, o senhor tinha quantos anos? Nessa época, isso, era até uns 20 anos, 22 anos, por aí. E ela conversa, na segunda vez que e ela teve ela aqui. Ela não conversava também com com, com todos que ela conversava. Né? Porque ela tinha assim, tinha, sempre tinha algumas pessoas que era assim, mais ligado a de comércio que naquela época eu já não tinha mais comerciantes, mas nós tinha aqui uma padaria aqui que era do falecido Emídio então ela parava ali na frente conversava com ele e o movimento era pequeno era pequeno mesmo não tinha isso aqui já era um não rua não tinha nada disso né então quando ela teve luza a companhia industrial Edom que dona disse tudo que o senhor vai ver aí, fez um loteamento aí, o governo conheceu, fizeram o loteamento, e começaram lá em João Fernandes, a um terreno para Brigitte Bardot, um, em que esse terreno, ela não... Ela nem, eu acho que ela nem interessava nada, que ela não queria nada disso, que depois ela nunca ligou para aquilo ali, né? E a, o, a companhia de homens, com o que ela fez em João Fernandes, vendeu lá o terreno que ela tinha, que diziam que era dela, para aquele hotel que tem lá em cima, lá no... hotel... ...Colônia? Um, um hotel que tem lá, não sei, acho que era o Hotel Colônia, não, não, não tenho bem certeza que e daí foi que a, a, o movimento de Búzio bem cresceu, né? Isso foi em que ano? Ah, não dá, não dá, não dá para não, não, não dá E depois disso, com, com, a, com a emancipação né, do município, com o bom trabalho do governo Mirim, é que o uso hoje está nessa cidade, né? Hum. Agora me diga uma, duas coisas que eu acho que aconteceram em Búzios que foram importantes. O é que pode dizer? Ah, aquele crime da Ângela Diniz, que trouxe a imprensa do mundo inteiro para cá, que badalou, isso divulgou Búzios? Olha, pode, pode ser também que sim, sabe? Porque ainda tem, acredito que até hoje ainda né, tem gente que chega aqui e quer saber onde era a casa da Ângela Diniz. Ah, e que não tem nada dela lá, o senhor não vê mais nada, a casa como era antes, né? era de um jeito hoje foi vendida novamente, o que vendeu para ela tornou-se a seu mesmo dono, que ela não pagou. E aquilo lá... Se eu perguntar lá, eu, por exemplo, não sei qual era a casa dela lá na Praia dos Ossos. Eu acredito que sim, que aquilo também... o povo vem, né? Hum. É que Quer procurar saber onde é. E para o senhor Buziano, o que, que foi essa entrada de gente de fora aqui? Se foi bom? É. Bom. Bom. Por quê? Porque Buziano era só pescador, né? E hoje emprega muita gente, né? que tem essas, esses hotéis que são argentinos, tem muitos comércios aí, tudo isso aí, tudo de, de gente de fora, estrangeiros. E hoje o uso tem uma vida de de uma cidade como cidade grande, né? Muita gente empregada, não só de Búzio como de todo o país. E como os senhores receberam esses forasteiros, brasileiros e estrangeiros? Eu acho que ele foi bem recebido, né? Foi bem recebido. Gostam até hoje, né? Até hoje eles gostam de bujo? E o senhor pessoalmente? O que eu, o senhor achou? Muito bom, eu achei muito bom. E, o, e, e esses gringos, esses argentinos, vieram para cá? Não mudaram a vida daqui? Mas é justamente que nós falamos ali. Eles mudaram, porque os argentinos, porque esse comércio grande que tem aí, essas pousadas, coisa tudo argentino. Quando a, a situação na argentina melhorou, eles começaram a investir em bus, comprando, né? porque tem muitos povos de bus que vendeu casas aí em para argentinos. E tem, muito bom com o trabalho deles aí, apesar que tem aqueles que um pouco contribuem para o lugar, mas tem, né? eles trabalham também, mas tem aqueles que investiram muito em busca. investiram em bursos, deu, deu emprego ao povo da cidade, né? cabofrio, roupa tudo quanto é lá, bursa, emprega muita gente, e eles argentinos, estrangeiros aí, tem muita gente que trabalha. E a qualidade de vida, o senhor acha que melhorou? Melhorou. Melhorou. Em que? Em, em, em tudo, né? Melhorou em tudo, né? Trabalho, salário, povo não tinha. Mas o senhor não sente saudades daquela blusa antiga da aldeia de pescadores? Não porque é uma vida sofrida, né? Por que era é uma vida sofrida? <risos> os, o, eu, por exemplo, que fui pescador, levar 20 dias no mar, 20, 18, dependendo do tempo, né? Aquilo, a nossa família ficar em bus e a gente ir para trabalhar para trazer os... A graninha para o sustento da família é muito muito trabalhosa. E os um perigos que correm, né? Temporais. Eu peguei muito temporal, uma... é aquela história. E hoje? Não, não quero nem saber de pé. <risos> <risos> Tendo meu comérciozinho aqui para mim estar tá sobrevivendo aqui, tocando minha vidinha, eu, minha esposa, e um filho que tem, esse filho adotivo. Graças a Deus. E da diversão? O que que os senhores fazem aqui para se divertir de lazer? Olha, ah, essa a diversão não é mais para mim. <risos> Mas como é que era antes e como é que era? Então, como era antes, eu, a gente, quando eu era novo, que gostava de, de, de, de, de ah. dança, era um sábado, eu dançava uma vez por semana, então, às vezes eu esperava uma festa, um sábado da Aleluia, para ter um baile, o um carnaval. Agora está largado aí todos os dias, isso né? aqui não é para mim, né? é para essa garotada que gosta. E, mas o, os turistas modificaram muito isso aqui? Ah, modificaram. Nesse ah. aspecto de lazer? É, é. sim. Depois o, o, eles, eles começaram o, o, o embúzio, o Búzio com um pouco de atraso. Depois do governo, depois das eleições que passou a ser o Mirindo trabalhando no município, a situação cresceu muito, né? muito mesmo. Graças a Deus, acho que teve, teve um bom trabalho. Aquela estátua da Brigitte que ele colocou ali mereceu, porque foi ela que trouxe um começo para Búzio. Né? Vamos esperar que ele volte. Era muito bonita a do GIT mesmo? Era bonita, era bem. Mas é, é aquela história: é bonita, mas tem muita gente brasileira bonita também. Muita moça bonita, brasileira, argentina. É bonita. Matiu o seu coração quando via ela? <risos> não, não é sei isso aí não. É Já era casado? Já era é casado. O senhor já é casado. Por isso que faz gente faz um fit. Né? Eu, não, eu, tinha, eu tinha uns 20 anos. Pergunto vamos torcer que o Mirim volte novamente. Né? O senhor quer que o Mirim volte? Sim, perfeitamente. Por quê? <risos> Quem começou o Búzio... Eu já fiz essa entrevista numa, numa revista. Quem começou o Búzio... Começou do aniceto, porque o senhor vai começar uma obra, o senhor começa do anicerce, né? E Justamente, Mirinho começou Búzio, ele começou do aniceto. Se ele não fez 100%, mas 80% ele fez, né? 80% eu acredito que ele fez. Aí o Neto daí, ó. É um... Ih, olha só! O vovô está sendo filmado, hein? O meu ver, filmar louco. Está contando mano. a história de Buz para gente. Quer contar uma historinha que você sabe do colégio para ele? Não. não, não. Essa também é fã do Mirinho, É fã do Mirinho é também, É né? Mirinho, é. Nossa. É da família do Mirinho. Ah, é? É, são parentes. E o senhor conheceu o Mirinho garoto ainda? Olha, eu conheci muito bem os avós dele, que morreu agora há pouco tempo. Eu trabalhei com ele, eu trabalhei com os filhos, com, com, com, com os filhos do Mirinho, e Mirinho eu não conhecia. Interessante, eu não conhecia o Mirinho. Ele foi, sempre foi, trabalhou, ele trabalhou aqui na, na subprefeitura de Guz, na época, quem colocou ele aí foi o prefeito Cabo Frio, o Zé Bonifácio, que era amigo dele. Então, quando formou a chapa da candidatura dele, aí, assim, ele estava trabalhando aqui na prefeitura e eu conheci ele. Né? Então, quando formaram a chapa, ele me disseram a mim que era o Mirinho com... com, com aquele menino da, da Marisol, como é? Carlinho. Não, o pai do Carlinhos, o Manelzinho, ele disse assim, é a melhor chapa colocada em música Foi a melhor chapa. Aí eu, como o pai dele trabalhou comigo, eu trabalhei com o avô dele, gostava, me dei muito, sempre me dei muito com a família até agora. Eu digo, esse vai ser meu candidato. Botei duas vezes, ganhei duas vezes e espero ganhar a terceira. E mudou Búzios com ele... Mudou, mudou. Porque hoje, que o se o senhor já esteve aqui há algum tempo, quando o senhor esteve aqui na época, que o senhor está falando que esteve aqui em não era nada. 77 eu tive aqui. 77. Crime da Angela Mirim foi eleito em 96. 96, primeira eleição. Não tinha nada, né? Não tinha nada. Não tinha rua calçada. Não tinha posto de saúde. Que, enfim, pois escola também era muito difícil. As crianças tinham que estudar em Cabo Frio. Foi, porque o que tem em Búzio ainda foi colocado por Mirim. O que está em que que veio até hoje, foi colocado por Mirim. Mas, mas e o Toninho não fez um bom governo? nossa cidade não está bonita, limpa, via azul que ele Não, limpa, limpa não está não. O que, é o, que o senhor olha é para ali. Vê uma lixeira daquela, não pode dizer que é uma cidade limpa, né? Olha ali. Vamos lá, vou lá mostrar. Mas isso foi o Toninho que fez? Não, ele, eu, ele não fez. Fizeram, né? Colocaram isso aí, mas é governo dele, não tira porque... Vai é fazer pra, aniversário é aquilo ali. Pra é. A praça foi com o Mirinho. Mas o Toninho não manteve a cidade? Não fez a Via Azul? Me disseram aí que está todo mundo feliz com o Toninho, porque fez a Via Azul... Só, só se é o, o pessoal dele, porque o resto não deve estar. Não, não, não, existia, não existia Via Azul não. e não, não existia acidente como aconteceu. Tem acontecido lá com a Via Azul. Depois que fizeram a Via Azul... Agora, eu... me diga uma coisa. Eu, hoje o senhor está aqui numa praça bonita, gostosa, no ambiente. Como é que era antes aqui? Antes aqui, onde essa praça era um brejo, isso aí era um brejo. Então, como foi feito um loteamento aqui em Búzios, inclusive estão aí, então começaram a tirar o aterro e aterrar o brejo. Hum. Foi falecido Bento Ribeiro Danta, não. Não. Joaquim não foi, Ribeiro Danta. Não, não foi Bento Ribeiro Danta que fez. Foi uma, uma companhia, de mesmo, homem mesmo, começou fazendo isso aí, então aterraram esse brejo. Então foi feita essa praça no governo, acho que de Antônio Castro, me, me parece. Então fizeram essa praça, não assim né, era uma pracinha, essa aí foi o Mirinho que fez. Agora o senhor está conversando já sobre a história da sua vida e a história de bus quando eu perguntei para o senhor sobre um, uma coisa que eu estive aqui na época, em 77, sobre o crime da Ângela Diniz, é. o senhor fica triste em falar que Búzio ficou conhecida por causa desse crime? Não, eu não vou, não vou, não vou não achar que fica triste por causa disso. Tristeza é, né? O senhor, acontece um crime na cidade é triste, né? Mas é aquela história, o povo começou a vir para Búzios, conhecer Búzios, ver onde era a casa dela. Que... O brasileiro, eu, eu acho que o brasileiro é muito, sei lá, Eles acontece uma coisa, eles querem saber aquilo tudo de qual de, de, de, de solteado sorteado, quer saber como é que foi, como é que Inclusive ela era mineira, né? É. Acho que ela era mineira, tinha muitos e... mineiros que vinham aí para saber isso aí. Mas acontece na cidade, né? Na cidade. Agora me diga uma coisa, a música ficou mais conhecida com a Brigitte Bardot ou com a Angela Diniz? Com a Brigitte. A Ângela Diniz, ela teve mais ou menos um, um mês em busca, pouca gente conheceu ela. Conhecia ela. Só quem conheceu ela mesmo era a moça que trabalhava na casa dela. Uma empregada da casa, que, que inclusive ela quase que assistiu o crime, né? Ela escutou os tiros e tal. Então, foi só pessoas que conheciam ela. Eu não conhecia o Doca, eu não conhecia a Angela. Já, já no caso da, da Brigitte, eu não conhecia ela, mas vi ela aqui, né? sempre via, né? Agora, mas, o, mas divulgar o Mais Musos foi o que? O crime ou a Brigitte Bardot? Foi a Brigitte, foi, foi a isso porque eu me lembro da época da Angela Diniz, eu vim aqui fazer uma reportagem e era imprensa do mundo inteiro aqui. Porque queria, bom não queria saber. Acontece no caso do uma numa cidadezinha pequena, ainda mais ela famosa, ah, né? Logo que é famoso, já viu, Ela e o Doca, famosos. Né? Se fosse um pobre, ninguém vinha aqui, né? Ninguém queria saber. <risos> Isso teve, trouxe benefícios para você? Bom, benefício não. não. Isso mas divulgou e trouxe mais gente para cá. É, bem, todo mundo, sem dúvida, né? Hoje, hoje o senhor é feliz aqui? Eu sou, graças a Deus. Nasci, me de criei aqui, no... estou vivendo. Tenho, graças a Deus, tenho saúde para trabalhar. Não trabalho mais na vida pesada como eu trabalhava na vida da pesca. Mas, graças a Deus, tenho minha saúde. Sou feliz com a minha família. Graças a Deus. Qual é o seu maior sonho para a Bolsa? Meu maior sonho para a é que o Mirinho volte para essa prefeitura. Aí nós vamos pedir bastante coisa a ele: olha, vamos fazer isso de novo, vamos melhorar. Outra coisa, o senhor já viu em numa em, em cidade uma situação dessa assim, fazer esses canteiros na rua? Em vez de abrir a, a, a, a rua. Fechar a rua, vender, isso aí é vendido ali. Ali. Ali, vendidos, nossa, aí. vendido esse negócio Vendido para esses comerciantes aí, ó. Pagaram a, a prefeitura, ou, ou não sei se a prefeitura recebeu, eu sei que isso aí é, é autorização deles aí. Lá no centro fizeram isso também, né? O senhor trocaria buses por outra cidade? Não. Por quê? Onde a gente nasce, cresce, vive toda, não pode né, trocar. Ainda mais é Búzio, né? Búzios é, é, é famosa, né? É igual ainda de diz. Pode ir lá também, os clientes.